E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar, Onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram na cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações... Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória, Glória a Vós, Senhor. Senhor. A saudade era tanta que realmente apenas me fizeram o um convite, aceitei na hora, não pensei nem de cinco segundos. Saudade do quê? De ver vocês. E na minha vida, como já tanto sabem, me tocou construir já mais de uma igreja e consertar uma dúzia de igrejas. Construir do zero, praticamente esta, é lá em Piracicaba. E depois entre o Brasil E a Itália e, e o Chile Uma dúzia De concertado E O mais importante queridos irmãos Não é o construir muros Eu vou dizer Bem claro que tem gente Que diz assim ah, O padre Giovanni gosta de construir Errado Eu faço O fiz porque era vontade de Deus fazer mas que eu tenho o gosto, o prazer, não me interessa. Alguém tem que fazer. Tocou a mim, tudo bem, faço. Mas o que inveja mais gosto é a, o outro aspecto da igreja, porque a igreja pode ser melhor. A igreja, como palavra, assembleia de Deus, povo de Deus, é feita de pessoas. Os muros, o templo, é coisa material. Nós, as pessoas, somos templo vivo de Deus. Onde pelo batismo, pelos sacramentos, Deus vive em nós, e nós em Deus. Essa é a igreja. Agora, o templo e tal, isso se constrói, se destrói, lembra? Antes desta igreja já foram três igrejas no século passado que foram destruídas Três Desde o ano 1903 Quando Tem o documento oficial Que a igreja católica era proprietária da praça, deste terreno e tal muito de vocês não sabem Mas eu tive que ir Atrás da papelada Porque para poder ter a aprovação eu tinha que provar Que A igreja católica Era dona desta praça e fazendo uma grande pesquisa de seis meses fuçando, fuçando, fuçando descobri no cartório de imóveis e por sugestão ao doutor catalano e descobri que justamente em 1903 tinha o documento não somente desta igreja como de várias igrejas e capelas de propriedade da igreja católica e se vocês não sabem a Igreja Católica doou 207 propriedades ao povo. Reservou para si esta praça, lá eh, na parte dos, de São Sebastião, algumas capelas rurais, mas doou 207 eh, terrenos para o povo de Santa Cruz. Vocês, que não têm a menor ideia disso. Mas é bom que agora saiba, né? Porque aqui está a memória viva, que sou eu. Memória viva, até que estou vivo, né? Tá, então é bom que vocês saibam isso aí. Então o mais importante, não são os muros, somos as pessoas. Eu fico feliz, realmente, me dá muita alegria, onde vou, seja na Itália, aqui em Piracicaba, no Chile, que onde passei, deixei pedras vivas, não pedras mortas. Pedra Viva, amigos. Nós, Odete, né? Está vendo? Me lembro o teu nome, Odete. Né? E depois tinha a Francisca e tal, né? E aí? E isto é importante. A igreja é feita de pessoas que somos templo de Deus. Este lugar é onde estas pessoas prestam culto externo a Deus. Vocês ouviram a tua leitura de hoje? Só assim, uma pincelada, vou dar... E a primeira leitura do livro de Samuel, pedem, o povo pede a Samuel um rei. Samuel não, não queria. E Deus disse: Você, eles querem um rei? Que tenham um rei. Pô. Não vamos brigar por isso. Sabia que os reis desta terra falham, exploram o povo, mas povo teimoso, povo de cabeça dura, diz a Escritura. Você quer isso? Então dá-lhe um rei Esse, Mas o verdadeiro rei É Cristo rei Do universo que celebramos No final do ano litúrgico E depois Aqui no No evangelho Desta noite Nós ouvimos Este milagre de Jesus Que Faz recuperar a saúde Ao paralítico É interessante porém Antes ele perdoa os pecados Por quê? Porque Deus quer sempre A saúde completa do ser humano Não somente a saúde física Mas sobretudo a saúde do espírito Isto é Teus pecados são perdoados Então, perdoa os pecados E depois diz É mais fácil fazer isto ou aquilo Não vamos discutir Para provar que eu tenho o poder você levanta, pega a tua caminha e pode andar imediatamente. E assim foi, imediatamente. Assim foi. Jesus pode perdoar e perdoa os pecados porque é Deus. E também pode dizer, levanta-te e anda. E assim aconteceu. Agora, nós todos somos doentes no espírito. E deveríamos pedir a Jesus... Me permita andar, andar espiritualmente. Me permita. Permita ser teu discípulo. Permita que eu vá atrás de ti. Isso todos temos que eh, dar esse passo. Pedir a Deus que nos faça seus discípulos. E Ele quer. Quer só a nossa colaboração. Como este paralítico pediu. Fizeram um malabarismo pelo telhado e tal, mas chegaram a Jesus. Quem quer, chega. Às vezes tem gente desanimada e tal. A minha experiência de vida me disse que... Se você crê de verdade e pede aquilo que Deus quer... Deus nunca nega. Nunca. Nunca. Porque Deus é Pai. E quer a felicidade dos filhos. Só quer que nós não pensamos estupideces, bobagem, coisas inúteis, só coisas materiais. Busque primeiro o reino de Deus o reino dele, e o resto será dado por a creme creme eu tenho experiência, vocês me conhecem, a maioria, e tenho pegado durante meus 48 anos e meio de padre, tenho pegado várias situações de paróquias verdadeiro, em linguagem popular, pepino ou abacaxi, vamos dizer, mas quando a gente confia no Senhor, Ele faz maravilhas. Nós fazemos uma coisinha, Ele faz o resto. Lembra quando, no ano de 2000, eu tomei posse desta paróquia, no dia 28 de dezembro de 2003. Tomei posse desta paróquia, faz quase 18 anos completo, entrando 19. E me lembro quando todo este projeto parecia um sonho. É a mesma coisa em Piracicaba, lá do zero total. meu Deus faz maravilhas e faz. Tanto que me lembro um parroquiano, aquele que está vendo aqui que nós temos lá o, o Daniel, o ajudante, colocou a velhinha né, em cada cruz, que este é o símbolo que esta igreja foi dedicada oficialmente ao culto ao Senhor. Esta igreja. Ora, essas cruzes e esse suporte são 12 e 12, foram feitos em Piracicaba, na empresa Al -arte, e Alicino e Arte. E o morreu o dono, tá, a filha dele, lá funcionando nessa empresa. Me lembro que ele, quando terminou a construção da igreja matriz de Santana de Vila Resende lá. Pouco menos que esta aqui. Só que a diferença é lá, que todas as paredes lá são de concreto, não de tijolo. Todas as paredes são todas de concreto, não só as colunas. Paredes, né? Todo concreto. <risos> Sei porque estava lá e tal. Pois é. E parecia um absurdo, não? na periferia da cidade, essa igreja em cinco anos ficou pronta. E ele, carinhosamente, me deu de presente uma como dizer, uma escultura de bronze, foi fundido, bronze fundido, com a imagem, a foto da igreja por fora, como se fosse, está aqui por fora, muito bonita e tal, de bronze, e embaixo escreveu, sempre em bronze, esta palavrinha, o sonho se tornou realidade. Essa placa de bronze eu levei para a Itália, está na minha casa na Itália. Os sonhos são a realidade. Aqui podemos dizer a mesma coisa. O sonho é... dizer ah, isto demora 10, 15, 20 anos. Demorou aqui exatamente 6 anos. Desde que... Porque vocês se lembrarão que começamos início de 2004 e terminamos no Natal de 2009. Que começou a funcionar. Depois, rematamos e tal. Mas começou a ser usada esta igreja. No dia 24 de dezembro de 2009. Estou dizendo isto porque está sendo gravado, porque isto é a memória da paróquia, você da viva voz do pároco que para ficar para gerações de, de, que futuras. E, e como Deus justamente ajuda a quem se esforça em fazer a Sua vontade. Então isto um pouco a respeito desta parte externa. O mais importante, eu recomendo a vocês, sejamos pedras vivas, sejamos gente que viva, vive em graça de Deus, vive na graça de Deus, reconciliado com Deus e com os irmãos, que nos alimentamos do pão da palavra, do pão da Eucaristia e do pão da comunhão fraterna. Essas três comunhões que em cada missa precisamos fazer. Escutar a palavra, acolher a palavra, acolher a Eucaristia e acolher os irmãos. Toda missa tem três comunhões Comunhão com a palavra, comunhão com a igreja E comunhão com os irmãos na fé Que são imagem de Cristo Não tem uma boa missa se falta uma destas três comunhões Toda missa é completa quando tem a comunhão com a palavra Jesus palavra, Jesus e o E Jesus no irmão Agora Não posso deixar esta noite assim que passa em branco, porque sempre o padre Giovanni conta histórias, mas não é história de bobagem, é história interessante. E isto já coloquei até no Face, no Facebook. E... Certa vez, perguntaram a uma mulher: O que você ganha orando a Deus regularmente? E às vezes são os maridos, marido preguiçoso, vagabundo. Quer dizer, porque todo dia devia vir na missa, todo dia na igreja. Então, os maridos, em vez de colaborar e seguir o exemplo, dizem, o que, que você ganha orando a Deus regularmente? Ela respondeu, geralmente, eu não ganho nada, geralmente. Mas sim, perco coisas. E citou o que perdeu orando a Deus regularmente. Perdi o orgulho. Perdi a arrogância. Perdi a ganância. Perdi a inveja. Perdi a minha raiva. Perdi a luxúria. Lembra, sexto mandamento. Não o luxo, a luxúria, que é outra coisa. Perdi o prazer de mentir. Tem pessoas que mentem descaradamente. Perdi o prazer de mentir. Perdi o gosto pelo pecado. Perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. Às vezes oramos, não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas, despojarmos daquilo que não presta. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus. Rezar não é perder tempo. Rezar é dialogar, falar com Deus. Falar com Ele e ouvir Ele. Quanto menos você e eu falamos, melhor é escutarmos a Deus. Que Ele fala, só se você e eu fazemos silêncio. Isso a respeito da oração, todo dia. Sabe, eu estranhei em todo lugar que vou, quando pergunto às pessoas, você reza todo dia? Alguma pessoa me diz, à noite faço uma oraçãozinha. E de manhã, não, de manhã não me lembro. Para comer, nem pensar. Quando a primeira coisa para fazer, apenas abro os olhos de manhã, né? Diz, a primeira coisa Dizer obrigado Senhor Que estou vivo Porque muitos, milhares Não amanheceram Morreram E você está vivo, eu estou vivo Obrigado Senhor que estou vivo Ponto um Me ajude hoje A fazer a tua vontade Eis-me aqui Senhor Para fazer a tua vontade Para construir o teu reino Toda manhã, essas duas palavrinhas, não demora nem 30 segundos para dizer isso. Não tem que rezar um terço, necessariamente. Às vezes não tem esse tempo. Mas dizer obrigado, Senhor, porque estou vivo, obrigado pelo dom da vida, me ajuda a fazer a tua vontade, me ajude a cumprir bem o meu dever, me ajude a, a viver um momento de sofrimento bem, isso não custa tempo, muito tempo. É rápido. Mas façamos toda manhã. Faça o propósito a partir de amanhã, de manhã. Faça alguma coisa para não esquecer. Lá ao lado do criado mudo, coloque alguma coisa. Para partir o dia com um obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado até pela doença, sim, porque nos purifica. Obrigado. Depois não te digo quando a gente refeições, come, né? Seja agradecido. Tanta gente passa fome, não come. Agradeça por poder comer. Agradeça. Conversar com Deus. Conversar com Deus. Aí você e eu somos igreja viva. Igreja viva. Aí sim. Senão não é palavra, palavra, palavra e nada. Eu queria agora terminar com... Uma pequena história, o título da história é o circo. Esta experiência, vou dizer no final, quem fez a experiência? Uma grande atriz, famosíssima, para aqueles da idade minha, da idade do Pedro, né? Você vai se lembrar, quando eu digo o um nome, você vai se lembrar. Os mais jovens eram jovens e não conheceram, mas... Uh, talvez, quem sabe o dito, você se lembra? Talvez, não sei. Vamos ver agora. Diz, talvez. Você tem idade para se lembrar. Então, esta historinha vale a pena, que nos chama a atenção para estar antenado. Antenado. Dito em linguagem mais moderna, meninos, online. Online. Sabe o que é Online. Online. Quando tem internet, né? É, então Porque se não tem internet Não faz nada, né? Então, duas coisas Ou antenado, ou online Mas duas importantes Sobretudo quando vivemos com os outros Por exemplo, Nossa Senhora Estava online Na boda de canal, usa, uh, estava online Ela já viu, observou Viu o problema, resolveu Porque estava ligada Não estava distraída, não então, vamos ver a história do circo. Oh, senhora diretora, escuta aqui. Com essa máscara, quase não te conheço. Não. Uma vez, quando eu era adolescente, meu pai e eu estávamos na fila para comprar ingressos para entrar no circo. Finalmente, havia apenas uma outra família entre nós e o balcão de ingressos. Esta família causou uma grande impressão em mim. Eram oito crianças, todas provavelmente com menos de 12 anos. Neste momento lá em Canitar tenho uma família que vem todo domingo de Ourinhos. Eles moram em Ourinhos. Mas eh, esta família, eles foram à missa em várias paróquias de Orinhos, foram em várias paróquias aqui de Santa Cruz, e não sei porque cargadavo, um certo dia, um certo domingo, a Prodarno, em Canitari, três meses atrás. E aí o, o pai desta família disse, é aqui que nós vamos vir. E ora, todo domingo vem de Orinhos a missa das nove e meia, das 9 horas em Canitar. Esta família é pai, e mãe, quatro filhos, crianças e um que está chegando, cinco filhos. Tá. Este pai e esta mãe ser eu quero que meus filhos escutem um padre que não fale bobrinhas. Assim me falou. Falou assim, ele disse, e veio aqui porque o senhor não fala bobrinha. Então quero que meus filhos escutem um padre que não fala bobrinhas, que fala coisa certa. Coisa com coisa. Por isso nós viemos aqui. Fiquei de boca aberta. Eu não pensava que o padre falasse bobrinha, Mas ele assim me falou. Tudo bem. Então, aqui tinha uma família, tinha mais filho ainda. Oito crianças. De 12 anos para baixo. Pela maneira como se vestiam, dava para ver que não tinham muito dinheiro. Mas suas roupas eram arrumadas e limpas. Pobre, mas limpo. As crianças eram bem comportadas, todas em fila, duas a duas atrás dos pais, de mãos dadas. Eles estavam tagarelando, excitadamente, sobre os palhaços, animais e todos os atos que viriam naquela noite. Estavam contentes. Pela empolgação deles, você podia sentir que eles nunca haviam ido ao circo antes. Seria um ponto alto de suas vidas. O pai e a mãe estavam na frente da matilha. Usava a palavra matilha, Era oito. Novamente a matilha se usa de cachorros, né? O pai e a mãe estavam lá na frente, orgulhoso como podiam estar. A mãe segurava a mão do marido, olhando para ele como se dissesse, você, meu cavalheiro, de armadura brilhante. Hoje, quase não se vê isso, né? Só quando sou novinho, né, como a Mariana, ainda. Esperamos que dure 20, 30, 40 anos, porque muitos de vocês, depois nos 40 anos, difícil, difícil ver de mãozinha dada, hein? Senhores homens, as mulheres gostam, né? De dar a mãozinha. Não esqueça isso. Ele estava sorrindo e gostando de ver sua família feliz. A bilheteria perguntou ao homem quantos bilhetes ele queria. Ele respondeu com orgulho, gostaria de comprar oito ingressos para crianças e dois ingressos para adultos, para poder levar toda a minha família ao circo. A senhora dos bilhetes disse quanto custavam os dez bilhetes. A esposa do homem largou sua mão, sua cabeça caiu, os lábios do homem começaram a tremer. Então ele se inclinou um pouco mais perto e perguntou, quando você falou, de quanto é? A senhora do bilhete voltou a dizer X, tantos reais. No caso, era em da América, era Dólares. A esposa do homem largou sua mão e, de novo, decepcionada. O homem não tinha dinheiro suficiente. Como ele deveria se virar e dizer a seus oito filhos que não tinha dinheiro suficiente para levá-lo ao circo? vendo o que estava acontecendo meu pai este era outra a menina e o pai estava acontecendo meu pai enfiou a mão no bolso tirou uma nota de 20 dólares e a jogou no chão não éramos ricos em nenhum sentido da palavra meu pai se abaixou pegou a nota de 20 dólares deu uma tapinha no ombro do homem e disse, com licença senhor, isso caiu de seu bolso, estava mentindo né, ele deixou cair, Se, senhora, caiu do seu bolso, o homem entendeu o que estava acontecendo, ele não estava implorando por uma esmola, mas certamente apreciou a ajuda em uma situação desesperadora, dolorosa e constrangedora, ele olhou direito nos olhos do meu pai, pegou a mão dele entre as suas, apertou com força a nota de 20 dólares e com o lábio tremendo e uma lágrima escorrendo pelo rosto, ele respondeu, obrigado, obrigado, senhor. Isso realmente significa muito para mim e minha família. Meu pai e eu voltamos para o nosso carro, e dirigimos para casa. Esse dinheiro era o dinheiro deles entrar. Doaram o dinheiro. Né? Os 20 dólares que meu pai doou. Eram com que íamos comprar nossos próprios ingressos. Embora não tínhamos conseguido ver o circo naquela noite. Nós dois sentimos uma alegria dentro de nós. Muito maior do que ver o circo. E o que Ele poderia nos proporcionar. Naquele dia, aprendi o valor de dar. O doador é maior do que o receptor. Se você quer ser grande, maior do que a vida, aprenda a dar. O amor não tem nada a ver com o que você espera receber. Apenas com o que espera dar, que é tudo A importância de dar e abençoar os outros Nunca pode ser subestimada, superestimada Porque sempre há alegria em dar Aprenda a fazer alguém feliz por meio de atos de generosidade Sabe esta experiência de ato de amor de quem é? Você nem imaginaria, nem eu A famosa atriz dos anos 50, Catherine Herborn. se lembra? A famosa Catherine Herborn. Essa aí, que fez vários filmes famosos na história de Hollywood e tal. É a experiência dela. Essa grande atriz já faleceu. Muito interessante. Ano 40, ano 50 e tal. Poder fazer o bem dá uma grande alegria. A palavra dar. E encerro com uma coisa que vai chamar a atenção de muito de vocês. Vem cá, você moleque, vem cá os três. Rápido. Rapidinho. Como é teu nome? João. Jonas. Fala forte. Jonas. Jonas. Tá medo? Fala Jonas. Profeta Jonas. Gilvane. Este é o meu xará que mudou o nome. Devia ter o meu nome. Mas fizeram um cambalacho. Fizeram tá bom. foi eu que batizei. Ele tá bom. O senhor não tem problema. É importante você. Alguém de vocês sabe me dizer que significa a palavra mandamento? Não fizeram catecismo? Vocês fizeram a primeira comunhão? Também a crisma e não explicaram os mandamentos? E aí, o que que é? Agora tem um branco. Está vendo? Ele sabe até os 10 mandamentos, mas a palavra, eu aposto, que a maioria de vocês não sabe. Aposto. Por isso, esta noite, vou deixar só esta palhinha para vocês. Túlio, Você sabe? Se são leis, são normas, preceitos, tudo bem, são. Mas a palavra, que significa? Quero ver que, pergunto a Fátima, ela dançou também. Pode sentar, meninos. Hein? Faz falta o padre Giovanni, né? Odeis. Atento, a esta... não esqueça nunca mais. Cecília, não esqueça nunca mais. Marlene, você foi catequista tantos anos. Não esqueça nunca mais. A palavra mandamento são duas palavras. A palavra mão, em latim, se diz manos. Em italiano, se disse mano. Em espanhol, la mano. Mas em português se diz mão. Cortaram ela. Mas a palavra da origem latina é manos. Mandamento e a palavra manos e o verbo dar. Mandar. Mandar. Sabe o que significa concretamente? Mandamento. Vem cá, João, vem cá. Giovanni, vem cá. Quando você era criança... Vem, ao meu lado. Quando você era criança, teu pai e tua mãe te seguraram pela mão? Muito, né? Sim. E por que te seguravam? Para não atravessar é o tomar cuidado. Para tomar cuidado, porque eu era meio sapeca, A mãe sabe disso. Então, então era para segurança. Era para segurança. E, por exemplo, você tinha uma multidão para você não se perder. Claro, né? Pode sentar. Então, mandamento são aquelas leis, prejeito normas e tal, que dizem que Deus, por amor a nós, seus filhos, nos dá a mão. Mandamento é dar a mão. Me dá o mandamento para não se perder, para não se extraviar, para ir pelo bom caminho. Gostou? Ah, Gostou? Gostou? Você gostou? Mandamento é segurar, dar a mão. Em latim é dar, em italiano também é dar, mandar, mandamento, dar a mão. Então, os dez mandamentos são dados porque Deus, com essa maneira, está segurando a gente pela mão, espiritualmente falando, não é fisicamente. Mas Deus nos segura, indicando o caminho. Vai por aí, tá? É caminho certo, respeita os dez mandamentos. Deus que nos dá a mão. Terminei. Você convida o padre com mais frequência aqui? Tem muita coisa na manga ainda, né? É interessante. Eu, quando descobri isto, disse: olha, que belo, como Deus é pai, como Deus é carinhoso, que quer que cada um de nós, através dos mandamentos, Ele segura. A gente Obrigado Senhor Obrigado São Benedito O podoeiro de aqui São Benedito Ele segurava muito bem Na, na mão de Deus Não te digo Nossa Senhora Faça-se em mim segundo a tua palavra Toda a vida dela é seu. Lembra que nós Cantamos Com frequência Segura na mão de Deus Não é? É o mandamento Está vendo agora? Quando se mora também no cemitério lá Segura na mão de Deus Que agora se encontra com ele Definitivamente Segura É lindo, é lindo É lindo Desejo para mim e para vocês De nos agarrarmos a ele porque aí estamos no caminho para ser felizes. Amém. Amém. Agora, me parece que vem a oração dos fiéis, ou não? O que vem agora? Isso mesmo, quem que vai ler? Vem, menina, vem cá. Vem, vem, vem aqui.